Ah, as luzes se acendem. Tá. Eu já vim fiz tudo o que eu tinha que fazer aqui, né? Então, vamos descer. Vamos descer? Descer para o espelho? Minha vida, como tá? Tá boa. Ah, ele tem a chave. Eu tô aqui. Ixi, provavelmente tem coisa pra olhar aqui pra trás, hein? A gente nem pensou em vir pra cá, né? A aqui é onde aconteceu tudo aquilo ali, velho. É, sinal externo. Um refúgio. E peças pro fuzil de precisão, pra Sniper. Sinal externo, vamos lá. Vai no verde, é no sentido. Ele, você aqui tá vivo? Meu machado continua aqui, né? Não conta se eu tiver matado um cara morto, não, né? Esse cara tava vivo? Nossa, que... Pisado, velho. É, aqui é o link do sinal. Ainda morreu, deixou algumas munições. Sobrou. Hum, ainda bem que sobra, mano. Não sei que jogo que tinha que a gente jogou aqui que você pegava munição acabava. Tinha cinco, você pegava três e acabava. É, vemos que não é por ali. Isso aqui dá pra pegar? Não. Dá uma gajinha aqui, vocês viram? Ele limpa a roupa. Muito bom. bom. Deve ser nesse outro cômodo aqui, né? Só ver aqui, ó. Salzinho. Tem mais coisa para cá? Caralho, mano. isso, velho. Um novo sinal. James, onde você tá, porra? Vem agora pro centro de visitantes. Você não vai acreditar. Hum. O centro de visitantes tá. aí ah, aqui atrás. Opa, que isso? Cara, a gente já foi pra cá, não foi? A gente já foi pra lá. Mano, eu, eu não sei se aquela porta é saída, né? Ó, isso aqui tá trancado vai dar na rua. Aqui não dá pra fazer nada? Ué, não entendi. Ah, ainda tem coisa aqui. Inclusive. Peças de armas. Vixe. Ah, de novo esses negócios aqui. Isso aqui da última vez não foi bom. Bom, aqui tá suave, pelo menos, né? Esse computador ainda funciona Isso Mas o que Iu. Iu. Iu. Estranho teleportou? Ele foi teleportado Cara, o cara que usou Nossa, o cara que foi esse jogo usou uma droga fabulosa, hein, velho Será que o mapa me mostra onde eu tô? Não mostra Beleza Sabia que tava fácil demais, pra ser verdade, velho. Salvando. Ih, rapaz, velho. Deu salvando pra abrir uma porta. Pera aí. Pera aí. Assim, Deu salvando. Pra abrir uma porta, velho. Não é, não é coisa boa. Velho, sabia, mano. Essa mina da faca de novo, cara. Tem duas? as costas aí, pelo amor de Deus. Caralho, me ouviu? Foi? Gostador isso aí, hein? É, eu gastei seis balas para matá-la. Agora, minha outra preocupação é esse monte de barulho. coisa para pegar? Não, né? Não, <risos> se, eu se eu tiver num momento osso, né? Skate? ou oh, essa porta é minha? Essa porta é minha. Não coisa no show não, Razer Tá ficando doido Quebra Tem coisa no show não Hum, ah tá osso skate Qualquer coisa assusta Matar alguém lá dentro, hein, velho? Que nada, que não nada, cara. É gel, já tô com três cada. pra um... dependendo de uma coisinha aí, hein, velho. E aí, arpão nesse aqui? Ai! Pô, eu upei minha faca, velho. Nossa, cinco facadas pro bicho morrer, velho. Cinco facadas, velho. Ser pão mesmo. Cinco facadas é foda, velho. E ah. esse não é de choque é aqui entra no inventário mesmo. Hum. Mas aí eu perco o bicho, né? Ah, beleza, eu só liberei espaço porque eu já tinha andado por aqui. Não, não, não, não, não, não. Usei sem querer. Miserável, apertei o atalho errado. Pô, oh, acho que tinha que ter uma animação pra você poder usar o negócio, né? Tipo, você quer usar isso aqui? Não. Me senti no, no Rodrigo Faro agora, velho. Você deseja trocar? Uma 3090 por uma RX550 de 2 GB, sim! Opa! Tava indo, hein? Foi demais. Não é isso, não? Foi quase, hein? Duas vezes. Não é isso aqui não? <risos> Caralho, que bagulho difícil, velho. Aí você gira o outro, gira um depois o outro. Tá tentando girar os dois, é. Eu vou olhando pra trás, tá ligado? Então é isso. Os caras devolvam todas as armas, todas as balas. O que tá fechado tá fechado. E o é que se lasca, né? Não, tá mexendo nos dois aqui, velho. E aí e agora mais um aqui a shot legal vou levar e aí que é tarde que eu uso Vou usar esse aqui, ó. Só não posso esquecer o atalho da vida, né? Porque... Né? Ih... Volto pelo mesmo lugar que eu entrei. Sabia, eu já ia perguntar, né? É perguntar, cadê os miseráveis, né? E todo jogo sempre assim: a gente dá um negócio e aí fala, testa aí, testa aí, só pra você ver como é que é. que é isso? Uma chave? Da enfermaria Tatiana? Sobe não elevador, miserável. Na cabeça é uma só, pena que eu sou bem vesgo. voltar aqui? Será que ele... Ele volta na moralzinha? Bom, já que os bichos não voltam, a vida. Então vamos ficar mais de boa. A tem mais alguma coisa aqui só pra mim. Aqui, ó. Sabia que esqueci alguma coisa, gente. Sabia. Me conhece? Você me conhece, porra. Só pá. Para... Lançou, né? Passei de onde era pra ir? Não, não dá. 34, 35. Se carregando tá meio devagar, vocês não acham? Não? Se você carregar uma arma e trocar o grupo dela, a munição continua no pente da outra? Aqui. Ah, tipo assim, uma pistola. É, gasto toda a minha pistola. Aí eu troco pra outra pistola, se outra pistola, outra pistola tiver bala no pente, vai continuar com bala do pente. Não precisa ficar correndo? Ah, tá, entendi. Cara, esse bagulho tá muito louco, velho. O cara que usou isso aqui usou uma droga aqui. Meu amigo... Surpreendeu, cara. Eu não tinha matado você? Cara, juro que eu já tinha matado ela. Cara, tem um machado. Aquele machado ia cair bem, hein? Vai lá, vai lá, vai lá, Razer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, velho. Ele só pegar o machado e aí eu volto lá pra upar as paradas que a gente pegou. Muito obrigado pelo machado. Tem mais alguma coisa pra cá que vale a pena? É pra cá, eu não olhei nada né? Então tem que voltar aqui ó. Refúgio. Cara, vai ter um refúgio lá na frente, é isso que eu me liguei. Tem um segundo refúgio. Eu tô sem nenhuma vida. Tem um negócio ali dentro. Por ali. É esse aqui não abre. Quarenta tá de boa, tá? Onde eu tô só pra. Não, velho É que susto Mano, essas paradas negócio negócios fechando do nada é muito nada a ver, né, velho Entrou Não, Fechou Do nada Eu, Tipo, tá, fechou Mas quem fechou essa porra? Pra me ficar apertando, né? É só segurei ali é onde é pra mim ir, não é? Não que isso. Novo tutorial. Ah, você pode empurrar? E aí? Olha a água! Olha a água! Olha a água! Olha a água! Ah, Cardoso. Passar por aqui, eu pegar a aguinha. Não passa? Não passa, miserável. Sabe deitar não? Não passa. Vou tomar água agora. Bem que tem pausa no jogo. Aquele barril de combustível, acho que era pra me dar um tiro, né? Quebra, ele vai explodir, não vai? Não, mas, não... mas se eu explodir ali é pra abrir a passagem? É, acho que não é pra quebrar. Achei que era pra me explodir ele. Não? Tá bom, então gastei duas balas à toa. quebra madeira... Ah, tá! Achei que era pra quebrar o... Coisa de combustível. Beleza. Vamos voltar lá só para. Puxe. E dentro dessa casa já não tinha vindo? Ó, oh, os negócios que eu não tinha visto? Porrada de coisa que eu deixei passar, hein? Era a igreja que eu não tinha ido E aqui? eu vim? Não olhei dentro desse lixo tanto de coisa que eu deixei pra trás, hein? Deixei um pote de Hum, aqui não dá pra entrar É, e aqui também não dá pra dar a volta Ou dá pra dar a volta? Não, acho que não dá não, velho. Botão que pula mesmo? pula, né? Tá, ah, beleza. E na igreja já? Eu vou pegar munição antes. Enchi minha vida num cafezinho, né? Eu tenho que falar com ele alguma coisa durante o jogo, será? Eu tô fazendo os negócios, não tô nem comentando nada com ele, né? Deixa eu ver... Criar munição? Vou criar mais duas só, porque eu sempre encontro pelo caminho, né? Vou deixar, vou deixar faltando. Que era bom criar, né? Caramba, eu só consegui criar um... Ah não, eu tenho cinco dele, né? Tá bom. Por que eu não tô usando tudo? Porque eu sempre encontro... De três para quatro vai ser bom, pô. Pra cinco... Por enquanto, 3 para 4. viu fogo... Mais dano? É, aqui não dá. Esse aqui não dá. Ah, vai ter mais 3 armas, pelo que a gente tá vendo. Pelo menos, né? Alcance maior... Dano melhorado. Caralho. Dano alto, hein? Cara, as armas que eu mais estou usando é pistola, né, velho? 120, mesmo que o que UPE ainda vai, vai faltar. 120, 200, ainda vai, ainda vai faltar, velho. Deixa assim, deixa, deixa assim que depois eu upo mais alguma coisa. Save. Conta. Não tem mais o que falar com ele. É, é. Se eu, se eu upar ela logo de cara, não vai, não vai ser bom. É, tudo né? Você eu a shotgun? Porque a shotgun é, é brabo né? A shotgun vai ajudar muito tipo contra aquela mina da faca, né? E contra os piores que vierem depois. Ela vindo você dá uma lapada nela. Cadê a mina? Você Vai caçote. Uma chave excelente. Caralho, mano. Algumas chaves é. abrem portas de percepção. É, mas essa não é uma delas. Esta é mais mundana. Hum. Mas ainda assim útil. Hum. Continue, abra um. É melhor que o conteúdo esteja nas suas mãos do que trancado aqui. Não, fecha, fecha, fecha. Vou pegar outro. Droga, <risos> vino errado. Não, eu saio. Dá é pra ficar lá. Cara, isso aí é mó macabro, velho. Temos que parar de nos encontrar assim, detetive. Você gostou, né, de me ver. Uh, atletismo. Mais estamina, mais furtividade. O que eu chupado de furtividade? Chupado aqui, né, os dois aqui. Quatro mil! Combate. Reduz a retícula, menos coice. Que isso? Isso oh, aqui era bom, hein? Vou ter que usar um desse. Quanto que é esse aqui? 6 mil. Aí não dá, velho. Tem que botar coisa logo de cara. Aumenta a barra máxima de saúde. É, vai ser isso aqui, velho. Esse aqui é o quê? Hum. Vamos, dar um, vamos dar uma vida legal nele, vai. Por enquanto, por enquanto. Agora eu tô mais de dudo. jogo tá salvo. Salvo aqui só pra garantir? Só pra caso eu morrer de Nubice, né? Salvar. E morrer de Nubice é a opção mais. Mais provável que vai acontecer, né? Partiu? cara, eu já tô do lado. Gasto meus recursos vindo aqui na igreja ou não? Como é aqui embaixo, não tem não. Olha só. Ui. Ué. Achei que eu já tinha vindo aqui. Liberou outra coisa? A porta se abriu sozinha, cara. Que isso? Não isso vá. É cara. Não vá. Alguém tá dizendo pra mim não ir, velho. Alguém tá dizendo pra mim não ir, mano. E eu tô fazendo o quê? Tô indo, velho. Ainda bem que eu só o jogo Nossa, aquele cara matou ele Moralzinha, eu tava esquecendo a existência desse cara, velho quando fechar a porta e como quando abrem? Qual é a porra do seu problema, cara? Não se mexa Ah, merda Merda! Socorro! Alguém me ajuda! Já falei, não se mexa Agora Vamos fazer arte Miserável que azar. Isso devia ser mais para execução, eu quero passar aqui, né? Vai deixar ah, outro comunicador, deve ser a do Ryan. Hum. Membros da equipe da Mobius, eles devem ter alguma coisa útil. Ah. A questão é: quem falou pra mim não ir? Tem uma coisa aqui pra me pegar? Uma câmera pronta pra tirar uma foto da vítima. Você sabe quem? Lord Voldemort? Ah, merda, droga, onde ele foi? Miserável, cara. Nossa, tem cabeças ali em cima, velho. tô nervoso. Sir. É muito. Larga, porra. Você acha que eu quero ficar olhando isso? Tô com o cu na mão aqui, velho. Fantasma os carai. Quatro balas, velho. Vou matar um. Coisa, não? Não, e o pior é que esse cara tá só brincando, tá ligado? Ele podia ter matado o protagonista a hora que ele quisesse. Dá mais burro desse jeito. Isso foi estranho, até para esse lugar. O refúgio do Neil tá logo ali. É melhor dar para ele pessoalmente as notícias sobre a comitiva. Não, o cara matou aqui na frente da nossa casa. Eu vou chegar lá o Neil vai estar tá morto. Ele está só de zoeira por intermotiva. Tá vivo. Eles? eles estão mortos, mas depois do que eu vi, você tá bem melhor sem eles Eles planejavam matar todo mundo aqui Emergência Alpha 1, é? Não posso dizer que é a pior ideia que já ouvi Você é realmente uma figura, Neil, sabia disso? Só tô sendo realista, não dá para salvar todo mundo É impossível, a Mobius fez planos de emergência por uma razão hmm. Se não tivessem feito essa máquina horrível, planos de emergência não seriam necessários Pode ser mas olha só o que eles fizeram. É bastante incrível. Ainda fiel à empresa depois de tudo, não é? Espero que a sua lealdade valha a pena no final, porque agora parece que eles não dão a mínima pra você. <risos> Verdade. O que quer dizer? Eles te mandaram aqui para dentro, não é? Desculpa. Mas não pode dar você, você né? Aqui. Fiz mais desses pra você. Por todo o seu trabalho. Hum... Crio? Melhor eu crio o que é? Tem mais munição né, gastei pra caralho Vida também queria né, mas... mans. Tá, eu acho que agora já dá pra aumentar o poder de, de fogo Deixa eu ver a como é que tá Poder de fogo 1 Aumentar da pistola né mano, a pistola tem mais balas gente Quanto que é aqui? 120? Do zentola? Bom, né? Aumentei o poder no, no geral da pistola. Bom, achei que ia chegar aqui e não ia existir mais o ninho. É, então ia ser difícil pra caramba passar dessa missão principal se eu tivesse direto, velho. Toma e conquista Tá Pra esse lado aqui Eu vi que tem, tem uns bichos aqui, velho Bolsa de munição de pistola Cápsula de escopeta Igrejinha, igrejinha, limpar esse lugar Vamos Tá salvo mesmo, né? Por favor, me perdoe pelo que eu fiz. Se matou o cara favor, e tá pedindo me perdão? Pelo que eu fiz. Por favor, me perdoe. Ah, oh, meu Deus, por favor. Eu sei que eu peguei, mas isso não. Por favor, eu. Por favor, me perdoe pelo que eu fiz. Por favor, me perdoe. Oi, oh, Deus, por favor Você tá legal? Por favor Por favor Por favor Ixi é A sua alma saindo? Posso correr e dar um pisão? Acho que não, né? Isso. Dois, três. Ai, merda. Acertei o braço. Tá devendo uma lapada aqui, velho. Você viu que tinha um olhinho ali? Você viu que tem um olhinho? Não acabou não, velho. Parecia que o padre sabia se defender. É, então... Realmente, Caesar. Não gostei disso, hein, velho. Não gosto, não gosto de ser vigiado, cara. Vou sair pela janela, foda-se. Quem tá me vendo? Da onde? É Deus que tá me vendo que eu matei o padre? Cara, cadê? Daqui eu já vim, né? Esse galpão no Eu já passei nessas casas Tem mais uma casa aberta Não tava antes, ó, essa aqui tava Ah, lá da frente, né? Não, aquela ali ainda tá trancada. Por aqui eu acabei de vir. Aqui tá fechado já tem meia hora Perdidaço Ali ó Bicho, em cima do caminhão essa bosta pro lado, acabei de gastar mais uma vida que cacete velho nossa perdi Parece que eu não posso deixar o atalho da vida aqui, velho. Que isso, irmão? Pega aí, velho. Larga, larga, larga, e eu que acertei o pé do bicho querendo acertar a cabeça desse aqui? Miras, eu tô com dois cai e meio aqui, hein. Um outro machado. Olha só, olha só. Esse pote aqui, hein? Jutou é a mina da faca aí ah, me quebra as pernas, velho. ela me viu. Não, usei a vida de novo. Cara, eu sou muito burro, velho. Não, merece matar mesmo, velho. Miserável. Mata aí, velho. Matar, velho. Nossa, mas é muito burro, cara. Usei a vida de novo, velho. Nossa, esse atalho pra direita tá, tá horrível pra colocar vida. Tá muito, muito ruim. Toda hora perto sem querer, velho. Toda hora. Tinha que ter uma animação pra, tipo, você quer colocar a vida? Quero. Não. Deixa igual do Apex para baixo, será? Vamos tentar. Para cima. Tentar. Vamos ver o que que é. vamos ver que que dá. Se eu apertei tá errado, velho. Isso aqui não vai fechar sozinho também não? Então, gastar munição, né? Ouvi alguma coisa ali de trás. Mas aquela peste tá aqui na frente, véi. Toda hora, a última vez ela tava virada pro outro lado, agora ela tá virada pra esse, mano. Se eu falar que eu apertei pra baixo pra usar o negócio pra jogar, vocês acreditam? <risos> A demora, eu tava acostumando, tá ligado? Aí a questão é: se ela tava aqui na frente, ou é porque tem item bom aqui dentro, ou é porque. Estava protegendo algo E assim, eu imagino que vem algo pior <SILENCIO> Se só é forte agora, é, então na frente, eu tenho que me preocupar com outros, né? Pior isso que ela, beleza. <risos> Ele gosta de ficar de costas pra porta, né? O que tá vendo? Dobração! Um ah. Porra, velho. Ou oh, eu que tinha frio. que ter... Na moralzinha, eu tinha que ter mudado essa cena, né? Fica melhor pra gente jogar, porque aqui eu tô na frente de umas paradas, né? Véio? Pera aí, vamos, vamos trocar isso aqui. Agora, agora sim, agora sim, agora sim. É, eu sinto você. Não quero. Não, não sei se quero ver, mas sinto o seu presente. Ixi, meu amigo. É, abre a porta e dá de cara com o bicho. Corre! Corre não, velho. Fecharam a porta que eu entrei? Vixe. Que isso, cara? Irmão. O que, que faz agora, velho? Não faz, né? Tudo escuro. Cadê a lanterna? Foi teleportado para outro lugar. Tá Ih, rapaz, isso aí é, é boss, hein, velho? Não fala comigo, não, velho. E aí, agora para me julgar? Tenho que sair daqui. Que eu saio daqui, velho? Oh, atravessou a porta ali, velho. Essa porta não abre. Tá precisa sair, não precisa matar ela né? também. Acho que não vou conseguir. Mas o bicho atravessa a parede, velho. Droga, preciso da chave de acesso. Chave, eu acho. Não, porque o bicho tá pra lá. A única saída é ir pra lá, lá onde tá o bicho, né? Lá dentro? É, lá dentro ele tá o bicho, né? Beleza, ah, foda-se. Escondeu o caralho, vou morrer mesmo. Nada, tô olhando pra trás, mano. Tipo, tentando prevenir o susto, né? Talvez isso me tire daqui. Tá, agora eu consegui o item que eu precisava. Agora eu tô morto. Valeu, falou. Ai, merda. Agora com essas cenas de filme de terror. Voltei? Será que eu imaginei isso? Aham, uhum, imaginou sim. Isso foi. O que era aquela coisa? Foi real ou coisa da minha cabeça? Cara, torço pra ser coisa da sua cabeça aí. Você tá ficando louco, velho. Porque se isso aí ia existir, velho. Eu tô com o cu na mão, velho Ó, as coisas estão todo lugar, né? Hum. Bolsa melhorada Munição de pistola Ah, moleque Ó o cara em cima da casa Lá. E aí? Vocês viram isso? Ih, apareceu mais, é? Tem uns que eu não lembro deles estarem aqui não, hein? Esse jogo é um jogo de demônio com terror psicológico, tá ligado? Ixi, tem mais do outro lado Cara, tenho certeza que eu passei por aqui mais cedo e não tinha esses caras aí da vermelho aquilo lá. Molotov? Não, mas isso aí você também é foda, né, velho? Que a roupa do não mata não? Ixi. Molotov mesmo, velho. Poxa, ele tem mais de uma. tendo, Então vem pra faca, vem. Vem pra minha faquinha de merda. Pô, saca lá, velho. e olha lá. É, minha munição tá indo pras pica. Né? Contrei três, satanás ali. O cara que eu acabei de matar. É o primeiro que eu matei. deu Já tá aí. Morreu em cima do, do corpo do cara. Eu demorei demais Falta foco né irmão Cara eu vou dar um Fazer uma limpeza com essa Uma limpeza né Matar mais dois Estava ali? Sério que eles estavam aí? Aqui eu não acerta não, velho. Ó, oh, o bagulho balança demais, cara. Não vou acertar, não. Tá passando a orelha. Essa tá uma bala toa. Vou abrir aqui? Não dá. Vou subir aqui? Entrar aqui? Não dá. Vou pegar esse aqui? Não dá. Cara, eu acho que é hora de voltar, encher a vida tomando aquele cafezinho maroto, né? E aqui, dá pra subir aqui? Não dá. Cara, eles estão dentro da casa? Eu tenho quase certeza que eu já vim dentro dessa casa, hein. Eles estão aqui de novo. O oh, estamina deu um gás, hein. coisa, munição criação né parentinha mano, nossa eu gastei muita bala eu gastei muita bala mesmo, Vou fazer mais um desse Dá pra fazer mais uma vida, né? Agora eu não posso apertar mais pra baixo. Tá, eu tenho 160. Vamos tirar na pistola. Nossa, 400 pra 150%. Não, velho. A chance de acerto crítico, né? Fala, Claudinho. Muito obrigado pelo sub, mano. Dá dali Mano, valeu muito pelo sub aí, Claudinho. Valeu muito pela força, cara. Cara, Claudinho, como é seu primeiro sub? Eu acho que você não sabe das vantagens, velho. É, ali embaixo, se você estiver pelo PC, tem um bonequinho de headset roxo, né? Tem alguns alertas exclusivos pra sub. É, você ganha 300 pontos na lojinha pra acumular e gastar com o que tiver. Exclamação lojinha, né? Uh, e tem o um grupo dos subs no WhatsApp também. Exclamação subs, né? Só tem subs lá dentro, né? Os subs dos VIPs, né? Meu sub, doida. Completou dois meses, sério? Ah lá, completou dois meses. Caramba, mano. Eu vi Prime Game. Nossa, velho. Mosquei muito, velho. Mosquei, mosquei muito, hein, velho. Claudinho ainda tá... Ainda tá com bezinho, bezinho de outra cor. Mosquei muito. Foi mal, Claudinho. Foi mal, velho. tá Ainda bem que, que o pessoal tá, tá de olho, né? <risos> Valeu muito, Claudinho. Muito obrigado pela força, cara. Muito obrigado pelo Primezão, mano. <risos> Ah, sei se você viu mais aqui ó, são sub, são é. lojinha, né? Cara, eu acho que eu posso abrir mais um desse aqui, velho. Tem algum que tem coisa boa? O que que vocês me recomendam? Unidunite. Vou Pegar esse aqui, ó. Vida, né? Para mim usar. Ah, dá duas. Ó, oh, eu posso deixar aqui guardada? Depois pegar? Tá, a gente aumentou a saúde da última vez. Tem mais alguma coisa aqui que a gente possa aumentar? É 4K que a gente tem, né? Aumenta o máximo da barra de saúde. Beleza. Dá pra dobrar o negócio, a coisa inicial, né? Tá, acho que talvez recuperação. Recuperar a saúde melhor com itens de cura, né? Vamos precisar dois, três. Ó. Eu só tenho dois mil. Não, esse aqui não vai ser útil ainda porque eu não tenho nada de quase morte, né? O que seria útil seria esse outro aqui, né? é continuar ali, graças a Deus, né? Amento o barro máximo da barra de stamina. Perfeito, velho. Então o é que eu vou gastar agora? Pronto. Tamo tá indo bem, tamo tá indo bem, né? Morri algumas vezes, morri. Mas isso não importa, né? Morrer mesmo, mesmo que tivesse. Eu sou noob, porra! Deixa eu dar um save aqui. Vou eu dar um save. Pô, quanto tempo de jogo a gente tá, gente? Tá mais de uma hora já? Caramba, pior que a última coisa que eu tô indo ver é a filha dele, né, véio? Pelo menos que eu, caralho! Uma bancada... Isso aqui é coisas que eu... Ah, é onde tem munição, né? Munição de escopeta. Aqui, eu tem que vir aqui em cima. Tá. Lá... Esse lado esquerdo eu nem, nem tô passando muito, velho. Vixe oh. pior, correndo correndinho hein. Cara, por aqui. Que isso? Ô oh, meu, vai ficar aparecendo agora? É isso? Não, agora eu vou estar andando na moralzinha e ela vai aparecer. Aqui eu acho que eu já vim, né? É, aqui eu já vim. Tinha alguma coisa lá atrás brilhando. Olha só. É isso, então Eu vou estar andando na moralzinha, Plau, apareceu. que tinha todo uma história pelo aparecer. Local exato, né? Então que ia sair aparecendo assim? Todo lado, né, velho? Hora que quisesse. Ou, isso vai me ignorar, safado. Inorou, miserável. Acho que é quando eu passar perto daquela casa ali, né? Mano? Se eu passar de perto ela vai aparecer. O quê? Esses bichos? Então quer dizer que vai ter mais de um. Ah, ela é de única. Essa porra. Chega aí, barulho dentro. Isso aqui. Já tem. Vou oh, é. que aqui. Ah, velho. Tem muita porta trancada Esse aqui morreu morrido, hein? eu acho que eu não consigo pegar no stealth não, hein? Que isso, velho? aqui não tem stealth não, né? Tem stealth disso aqui? Não tem, né? Tem? Ah, mas aí quebra minhas pernas também, né? Já deu certo, hein? Me viu, me viu, me viu, me viu, me viu. Tá rindo? Você tá rindo? Ixi, sai, sai, sai, sai, sai. É morrido. Que isso, cara? Muito em mim. Porca, nojenta. Ah, ele morre em insta. Caralho, ah, é kill. Hit kill foi nervoso, hein? Três balas de shotgun. Tem, tem stealth, meu pau. O teu cu. Mano, que isso, cara? É então, nossa, cara. Nossa, mora moralzinha Achei meio injusto Achei apelão <risos> Achei apelão, velho Porra As coisas que eu peguei... ah não, ainda... não, salva não O oh. Ele pulou, Ele pulou, miserável, pulou. Como é? Foi três shotgun, duas pistoladas, né? propôs negócio. Eu vou matar ela, velho. Vou dar um choque. Olha lá, olha lá, olha lá. Ainda, ainda bem, hein, velho. Cara, isso é muito bom pra não gastar vida, hein, velho. mudar virote Explosivo. Não, vou ter que usar o que dá, né? Gastei um e não foi. Por que, que acordou é. os cachorros? Olha aqui o cachorro aqui. É. E se é o GMA, tá no canto lá, o perkzinho que você falou, né? Fala, Palmito! Quem, quem conseguiu usar VPN na empresa, Palmito? Conseguiu usar VPN na empresa. Esse cara não tá vivo não? Ah, não era aquilo não? Ah. Então não sei fazer. Cara, eu gastei muito recurso nesse bicho, velho. Gastei muito recurso mesmo. Era isso, não era pra acontecer isso, véi. Não era pra acontecer isso, véi. Então, né? Então, né? Não achei, não achei que ele ia entrar e fechar o negócio com ele lá dentro com o bicho, né? Cara, não achei que isso ia acontecer, velho. Quem se fecha sozinho dentro do bicho? Essas peças devem consertar o fuzil de precisão. Eu... <risos> ai, ai, ai, velho. Munição de pistola não tem, né? Gastei 30 em cima daquele bicho. Tô ficando sem recurso pra fazer, né? Tô ficando sem recurso pra fazer isso aí, velho. Oh, só tenho mais alguns. <risos> Sobrou 12 aqui, velho. Esplosivo de precisão? Vou criar, né? Criado. Hum. Beleza, tá criado. Explosivo. Criar mais um, um pouquinho aqui. Não vou deixar no máximo, porque direto eu encontro as coisas, né? Não, vou melhorar o dano da explosão. É o bagulho mais forte que eu tenho. <risos> melhorar o um bagulho de explosão. Tem mais alguma coisa pra me pegar aqui? Não, né, gente? Ah, pô, aí tu mandou um negócio e foi embora? Tá, onde eu tô? Tô aqui no cantão, né? Tem um refúgio aqui na frente. E pólvora, porra, eu preciso de pólvora. O refúgio, o Neil não vai estar tá lá, né? Não vou poder tomar um cafezinho. É. O cara do café é o Neil, gente. Vai ter que quebrar isso aqui, né? Pega um cover na parede. Tá, vou tentar aqui. Pera Não, eu juro que tinha visto um negócio. Ah, eu vou andando aqui colado na parede, né? E aí ele usa a habilidade de alguém. Aí você aperta pra pegar alguém. Solta. Isso aqui. Cara, tem uns poucos que eu deixei vivos. Ó, oh, oito de pólvora, olha só. Ah, mano, mais uma? Porra, tá me zoando, velho. Cara, eu vou vir aqui no refúgio primeiro, velho. E esse não é nem o maior dos meus problemas, né? É aquele outro, outro satanás que tá lá. Puxa, o tanto que morreu aqui, velho. Isso era pra ser um refúgio? Ainda bem que o jogo deixou um aqui, né? Porque se você tivesse em recurso pra fazer... Aí está lascado. Deixa eu ver se tem é alguma coisa que dá pra lutear aqui na frente antes de tentar entrar. E isso, é uma maleta? Ah, não. Maleta não tem nada a ver, eu achei que ela... você podia pegar ela. Mas não pode, não. Tem pior que ela? Com certeza, tô no começo do jogo, né? Ela já tá difícil, vai piorar ainda mais. Mas hit kill foi... Foi sacanagem, velho venhamos que hit -kill foi sacanagem se me quebra as pernas Trezentinho Nossa que susto cara, eu vi um negócio vermelho e falei pronto Aquela mina tá aqui, velho. Esse PCzinho aqui vai me levar pra um lugar, velho, que eu não vou querer ir. Hã? Ela pegou ele e transformou ele nisso? que susto, velho. Ah. Estrução religiosa. Centros mu Registrais Constituição religiosa. Livre de impostos. Ah, aumentou a receita. Ah, beleza. Ah. ah. Cortar daço com familiares? Hum. Que isso? Piracha de fumaça. Hum. Cara, eu tô sentindo que uh, essa besta aí vai ser a melhor arma que eu tenho, hein, velho. Tomar um cafezinho aqui, velho. Valeu, é nóis. Hum, seringa aqui, ó. O cheião das seringas. Quanto de. Consigo ver o meu. O... Onde é aquela porcaria, velho? Aquela gosma que eu tenho lá. Consigo ver quanto daquela é gosma eu tenho? Ah, eu tenho 4.500 ou oh, dá pra upar mais alguma coisa, hein, gente. Oh, não tô querendo usar esse PC, velho. Não tô, não tô querendo usar esse PC, cara. Não, não sinto como se fosse algo bom. Oh, ganhei mais 35 coisinhas, deixa eu upar alguma coisa aqui primeiro. Uh, munição. Cara, eu preciso de 5 para fazer um desse? Nossa, cartucho de fuzil. Ah, hum. eu tenho 22, eu vou fazer mais 5 balas, cara. Opa, tudo eu preciso do, do meu salzinho, né, velho? Porcaria. Hum. Porcaria, velho. Ah, eu tô com 35 só. Não dá, vai dar pra upar nada, né? Dá pra upar a cadência de tiro. Tempo de recarga. Ó. Esse aqui é tempo de carga. Alcance, virote. O dano é aqui, explosivo. Ah, o dano dele é aumentado. Não dá pra muita coisa não, alguma coisa que eu não acho que vai ser útil agora, não. Esse PC, você acha que é pra usar depois? Temos que parar de nos encontrar assim, detetive. Tá. O que eu vou upar? Não lembro o que, que tem pra mim upar, que eu precisava, né? Estamina máximo, 10% a mais. Vou poder correr do, do bichão um pouco mais. Quanto tem aqui? 4 mil? Ah, dá pra recuperar um pouco mais a saúde, né? Os passos fazem menos barulho. No combate. Talvez, talvez seja isso que falta, né, velho? Coisa ah. das armas. 7.50 é muita coisa, cara. Quase morte. Ou oh, isso aqui funciona com aquele ácido? Ó, <risos> oh, após sofrer um ataque que causaria dano quase suficiente para te matar. Quase suficiente para te matar. É, então hit que eu não conta. Esquece. Viu o slide antes? Quê? É. Viu o, o. o quê? O slide? Ah, aqueles slides dão um gel também. Cara, eu acho que eu não olhei nenhum, hein, velho. Olhei talvez uma vez só. Vamos dar uma olhada lá. E aí, gatinho? No projetor, dá uma olhada no slide... Tá acordada, Kidman? Sem descanso para os perversos. O que foi? Não acredito que a Lily ainda esteja viva. O incêndio... A Lily não morreu no incêndio. Você sabe disso agora? Ah. Diz isso para o meu cérebro. Diz isso para os pesadelos que eu tenho há anos. É. Por que pegaram ela? De todas as menininhas do mundo. Por que minha filha? Não posso responder, Sebastian. A Mobius pegou a Lily muito antes de eu me juntar a eles. Eu sei que não acredita em coincidência. Mas talvez você enxergue o um padrão porque quer. Você sabe que alguns crimes só acontecem. Não tem um motivo real pra isso. Só a pessoa errada no lugar errado na hora errada. Não. Me recuso a acreditar nisso. Eu acho que isso aqui é importante, que foi, né, velho? Né, deixa é eu passar. Que você precisa expurgar, Sebastian. Não foi culpa sua que isso aconteceu. Não, beleza Perdi esse aqui Onde eu consigo ele? <risos> Será que é nos lugares normais que eu ando? Ou alguma... Não sei, né? Que isso? Valeu, gatinho Ah, o gato vai dando, né? Cara, então eu vou segurar Pra pegar a saúde máxima, né? Aumentada Que é 7 sete... mil, cara 7 mil ou dou uma olhada em combate? Eu não, não prestei atenção no combate. Vamos dar uma, presta... uma olhada no, no combate. Você não consegue ficar longe de mim? Mano, isso né? aí me. Dá... Susta, velho. Vai deixar eu olhar ou não vai? Tá. Eu tenho um desse daqui, só. E aí, libera esses dois aqui. Que eu não consigo apertar neles. Aqui, ó. Seis mil. Causa mais dano. É, então. Dá pra aumentar em 50% o dano da faca, né, velho? Taca machado dando, dando 50% a mais, isso aí é interessante, né? Cara, quando chegar aqui... Que que é isso aqui, velho? Isso aqui é bom, hein? 75k... Não, esquece, isso aqui não vai dar, não. Isso aqui é pra quem zerar o jogo, Se quiser voltar aqui com com perkzinho igual. Gente... Duas e 40 da manhã. Vamos salvar? A gente salva e amanhã a gente continua. Hoje é duas e quarenta aí. E amanhã a gente continua? Vamos lá.